Bom dia, daremos início à sétima sessão do Sorteio Público Ordinário de 2022. Passamos aos itens da lista de sorteio. O item 1 um será distribuído por conexão ao processo 48500 003572 sorteador sorteado ao diretor Elvio Neves Guerra, na 44ª sessão do Sorteio Público Ordinário de 2021. É o processo 48.500.000.833.2022.80. Estabelecimento dos limites para os indicadores DECFEC da Muxifield, Marim e Companhia Limitada para os anos de 2023 a 2027. Diretor Elvin Neves Guerra. Item 2, processo 48.500.000.108.2015.82. Recurso administrativo interposto pela ING Brasil Energia S.A. Em face do despacho número 2260 de 2021. O diretor Efraim é Pereira. Item 3, processo 48500 2021.80. 2021 Recurso é administrativo interposto pela Energisa Mato Grosso do Sul, distribuidora de energia SA, em face do despacho número 3001, de 2021. Diretor Efraim Pereira. Item 4, processos 48500 2017 15 o 1665-2020-88, 1567-2020-41 e o 5489-2019-10. Recurso administrativo interposto pelas empresas Constru Nível Energias Renováveis Limitada e Acazel Acabamento e Segurança Limitada, em face do despacho número 3.228 de 2020. Diretora Elisa Bastos. Item 5, processo 48.500.005760.2020.51. 2020.51. Impulso administrativo interposto pela EletroMorte. Em face do despacho 3.701 de 2021. Diretor Sandoval de Araújo. Item 6, processo 48.500.003781.2020-31, recurso administrativo interposto pela Ampla Energia e Serviços SA, em face do despacho 3.209 de 2020. Diretor Efraim Pereira. Item 7, processo 48500 Recurso administrativo interposto pela Electro, Eletricidade e Serviços S.A. Em face do despacho 3.224 de 2020. Diretor Elvio Neves. Item 8, processo 48.500.0042.88.2020.39, recurso de administrativo interposto pela Petrobras, em face do despacho 3.292 de 2021. Diretor Elvio Neves. Tem 9, processo 201352 requerimento administrativo com pedido de cautelar interposto pela Hidrelétrica Santa Branca S.A. Diretor Elvio Neves. Item 10, processo 48500 requerimento administrativo com um pedido de cautelar, interposto pela usina termoelétrica Pampa Sul S.A. Diretora Elisa Bastos. Item 11, processo 202250 pedido de cautelar interposto pelas empresas Futura 1 a Futura 6, com vistas à suspensão dos encargos de uso do sistema de transmissão das centrais geradoras fotovoltaicas Futura 1 a 22. Diretora Efraim Pereira. O item 12 será distribuído por conexão ao processo 48500-0050-55-2020-53, diretora Elisa Basso Silva na 41ª sessão do sorteio público ordinário de 2021. O item 12 é o processo 48500 0050 pedido de reconsideração interposto pela SEJAMA, em face da homologatória 2946 de 2021, diretora Elisa Bastos. Item 13, processo 4850002229 2020 26, aplicação de penalidade de multa e de contratual em desfavor da Odoiar Transmissora de Energia SA. Diretora Elisa Bastos. Item 14, processo 201262 Temos de intimação 1 e 2 de 2022, lavrados pela SFG. Diretora Elisa Bastos. O item 15 será distribuído por conexão ao processo 48500-006516-2018-91, sorteado da diretora Elisa Bastos Silva, na primeira sessão do sorteio público ordinário de 2021, tendo em vista o artigo 4º da norma de organização anel nº 18. O item 15 são os processos 48500 003897 3896/2017/21, 3894/2017/31, 3893/2017/97, 3892/2017/42 e o 3899/2017/64. Alteração do cronograma de implantação das usinas termoelétricas outorgadas à Powertech Engenharia, Serviços e Locações de Geradores de Energia, Máquinas e Equipamentos S.A. Diretora Elisa Bastos. Item 16, processo 48500764 alteração das características técnicas da central geradora termoelétrica U50, otorgada a Petrobras. Diretora Efraim Pereira. Item 17, processos 48.500, 00, 12.84, 2020.07, 12.85, 2020, 12.86, 2020, 12.92, 2020, 12.93, 2020, 12.94, 2020, 12, 2020 e o 12.95, 2020. Autorização para a EDN, Projetos Renováveis e Consultoria Limitada, implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas. Alegre 1 a 7. Diretor Elvio Neves. Os processos dos itens 18 e 19 serão distribuídos por conexão, tendo em vista o artigo 4 da norma de organização número 18. O item 18 é o processo 48500 transferência da autorização da usina termoelétrica Rio de Janeiro 1, atualmente detida pelas empresas Evolution Power Partners S.A., e GNPW Participação SA, em, em favor da empresa spe 2 Itaguaí Energia Limitada. E o item 19 é o, são os processos 48.500, 2021, 84, 5615, 2021, 51 e o 5616, 2021, 03. Transferência das autorizações das usinas termoelétricas. EPP-2, EPP-4 e Edilux-10, atualmente detidas pelas empresas Evolution Power Partners e Agroflorestal São Benedito Limitada, em favor da empresa SPE EPP-2 Centrais Elétricas Limitada. Diretor Elvio é Neves. Item 20, processo 48500 2022 11 declaração de utilidade pública em favor da Energiza Tocantins, distribuidora de energia S.A. Diretor Alves Neves. Item 21, processo 48500 2022-22, declaração de utilidade pública em favor da Energisa Tocantins, distribuidora de energia SA. Diretor Sandoval de Araújo. Item 22, processo tem 2021.43. Declaração de utilidade pública em favor da interligação elétrica Riacho Grande S.A. Diretor Elvio Neves. e 23, processo da recuperação Declaração de utilidade pública em favor da Celesc Distribuição S.A. Diretor Sandoval de Araújo. Item 24, processo 48500 202201 Declaração de utilidade pública em favor da Enel Distribuição Ceará. Diretor Elvio Neves. Item 25, processo 48500 00 2022 78 Declaração de utilidade pública em favor da Enel Distribuição Ceará. Diretor Sandoval de Araújo. E tem 26 processo 48500 000966 202256, declaração de utilidade pública em favor da Usina de Energia Fotovoltaica Janaúba 138 Limitada. Diretor Sandoval de Araújo. E tem 27 processos 485002077 alteração da resolução autorizativa número 6331 de 2017. Diretor Elisa Bastos, item 28, processo 48.500.005107.2017.96, alteração da resolução autorizativa número 6.673 de 2017. Diretor Sandoval de Araújo. Item 29, processo 48.500.0025.10.2019.25, alteração da resolução autorizativa 7.898 de 2019. Diretora Elisa Bastos. Item 30, processo 48.500.006278.2020.38, alteração da resolução... Autorizativa 9.638, de 2021. O diretor Elisa Bastos. Item 31, processo 48.500.0058.15, 2021-11. Alteração da resolução autorizativa 10.964, de 2021. Diretor Efraim Pereira. Item 32, processos 48.500, 000, 686, 2018, 61, 684, 2018, 5518, 2021, 685, 2018, 5514, 2021, 5516, 2021, 5519, 2021 e o 792 de 2022. Autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida referente às melhorias em instalações de transmissão sob responsabilidade das centrais elétricas do Norte do Brasil S.A. Diretor Sandoval de Araújo. Os processos sorteados nessa sessão serão encaminhados aos respectivos diretores e relatores para deliberação e reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a sétima sessão do Sorteio Público Ordinário de 2022. Muito obrigado e um bom dia.